Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre tecnologia. Mas não de tecnologia, de qualquer tecnologia. Eu quero trazer aqui uma provocação. Será que os profissionais serão substituídos por inteligência artificial? Para isso, primeiro, a gente tem que entender qual é o conceito de inteligência artificial. Se fala muito disso no mercado, mas afinal de contas, o que é isso? E aí tem algumas definições técnicas. Inteligência artificial é a capacidade que dispositivos possuem de funcionar dentro de uma lógica que lembra o pensamento humano. Implica em perceber as variáveis, tomar decisões e resolver problemas. E na verdade é uma lógica então semelhante a um raciocínio que só hoje o ser humano tem é como se a máquina pudesse nos substituir. Será que isso já está acontecendo? Então, eu queria falar com vocês, por exemplo, de algumas profissões que já estão sendo substituídas pela inteligência artificial. A gente pode citar várias delas, mas as principais são, por exemplo, telemarketing. Telemarketing tem uma probabilidade de 98% de ser substituído por inteligência artificial. Nós já temos isso no mercado hoje, mas a tendência é que essas máquinas, esses softwares fiquem cada vez mais sofisticados e consigam substituir. Uma outra profissão que tem altíssima probabilidade de ser substituída, empregados de contabilidade. Aquela coisa mais mecânica da contabilidade também tem mais de 90% de chance de ser substituído pela inteligência artificial. Outra, profissionais de remuneração e benefícios. Pessoal lá de plano de saúde, né, de seguros, essa coisa toda, que fica lá calculando remuneração, benefícios, pode ser substituído, mais de 90% de chance. Uma outra área que vai ser substituída, já foi, em grande parte das vezes, recepcionistas. Quantas vezes hoje a gente vai em algum lugar e tem uma recepção? Mas tem lugares que a gente vai, que a gente entra com um crachá, entra com a digital, entra com reconhecimento facial. Lembram dos ascensoristas dos elevadores? Vai pelo mesmo caminho. Outro segmento que vai ser substituído é a parte de Correios. Puxa, Correios, entregas. Não necessariamente as entregas, mas toda a parte de processamento dos Correios. Chega carta, chega pacote, chega envelope, isso passa a ser processado por inteligência artificial, que faz toda a logística ali e entrega para distribuição. Que também será, em algum momento, substituída por inteligência artificial, quando tivermos os carros autônomos, os drones com autorização para andar pelas cidades, então mesmo a entrega pode ser substituída pela inteligência artificial. Vendedores de varejo, que é uma grande massa de trabalhadores, será substituída pela inteligência artificial e isso já vem acontecendo há anos. Quantas lojas hoje nós temos o autoatendimento, o caixa que a gente passa ali com código de barras? eu não preciso mais de um vendedor de varejo me atendendo, eu vou lá e compro o que eu quero, compro pela internet, então o vendedor de varejo, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Revisores de texto, fácil né, a máquina com, com certeza vai fazer uma revisão mais uh, interessante, mais inteligente que um ser humano que tem suas falhas, e a máquina vai ter toda a gramática, toda, todo o dicionário lá dentro. Especialistas em suporte de computador, Poxa, o cara que mexe com a máquina vai ser substituído pela máquina? Tem uma grande probabilidade, hoje em torno de 65% desse profissional ser substituído pela inteligência artificial. Porque para fazer manutenção, suporte, é uma coisa muito mecânica, muito automatizada. E pesquisadores de mercado, essas pesquisas que a gente tem hoje de mercado para entender o que funciona, o que não funciona, quem é líder de mercado, quem não é, tem uma enorme probabilidade também, 61% de ser substituído por inteligência artificial. A fonte disso, uma fonte muito interessante, até recomendo que vocês deem uma olhada lá no site, é o Will Robots Take My Job? Será que os robôs né, vão pegar o meu, meu emprego, o meu trabalho? Essa é a fonte dessa, dessa pesquisa, desses dados. Mas é claro que a gente também tem notícias boas. Tem algumas profissões que não correm muito risco de serem substituídas por inteligência artificial. Uma delas, gestão de pessoas. Pessoas que têm equipes, que fazem liderança, gestão de pessoas, não serão substituídas pela inteligência artificial, pelo menos não num curto espaço de tempo. Gestores de vendas. Então repara que vendedores de varejo serão substituídos, gestores de vendas não, porque precisam pensar na estratégia, pensar no mercado, pensar no perfil do cliente, tem que lidar com as equipes. Então já não é tão simples para a inteligência artificial tomar conta disso. Gestores de marketing, gestores de várias áreas, não serão substituídos pela inteligência artificial, pedagogos, psicólogos, pessoas que lidam aí com aprendizado e lidam com a mente humana também não serão substituídos pela inteligência artificial, pelo menos não tão cedo assim, desenvolvedores de software, a inteligência artificial é capaz de trabalhar na manutenção. Mas não é capaz de trabalhar no desenvolvimento do software, porque isso implica em criatividade, em pensar em coisas que ainda não existem. Então, exige algumas habilidades que a inteligência artificial não consegue ter. Então, tem uma série de profissões que não serão substituídas, pelo menos não tão de imediato. E aí, fica a pergunta para você, sua profissão está em qual lista? A sua empresa atua em qual área? O quanto ela vai ser beneficiada pela inteligência artificial? O quanto ela ainda vai precisar ter seres humanos lidando? O que será vai ser mais importante no futuro próximo? IA ou IE? Inteligência artificial ou inteligência emocional? Porque essa é a grande questão da máquina, né, do software substituir o ser humano. Será que as máquinas em algum momento terão inteligência emocional? Hoje a gente sabe que a inteligência emocional é crucial para que a gente sobreviva no mercado, para que as empresas sobrevivam no mercado, para que os profissionais consigam se colocar bem no mercado, fazer carreira no mercado. Sem inteligência emocional você não consegue lidar com as diferenças, não consegue lidar com a própria tecnologia, porque você não consegue lidar nem com você mesmo. Então essa questão da conexão, das pessoas se conectarem, pessoas buscam isso, ainda é fundamental no nosso mercado de trabalho. Mas várias profissões que são mais mecânicas, mais transacionais, mais automatizadas, vão desaparecer. Como outras profissões já desapareceram ao longo da história da humanidade. Então, o que a gente tem que ficar esperto é que as mudanças hoje são cada vez mais rápidas. Levou 500 anos para se fazer a primeira linha de produção. Hoje, a cada cinco minutos tem uma novidade. Então, se você trabalha ou se você tem um negócio que está muito focado nessa questão muito transacional, muito mecânica, Fique esperto, talvez você tenha que mudar completamente o seu negócio aí nos próximos anos. Mas nunca se esqueçam que por mais que a gente coloque inteligência artificial no nosso dia a dia, não se esqueçam que quanto mais high tech, mais high touch a gente tem que ser, quanto mais tecnologia, mais a gente precisa ter aquele toque do ser humano para poder equilibrar as coisas. Pessoal, por hoje era isso, foi um prazer conversar com vocês e não esqueçam. Toda quarta-feira, 20 horas, sai um vídeo novo aqui no canal da BraVend no YouTube. Para você não esquecer, tem a, o sininho aí embaixo, clica ali que você vai ser lembrado. Até uma próxima vez.